Satisfação, Adeus, satisfação, cante. E com todo respeito, uh. cê falou que cê me matou, agora o guri é quem te deforma Se você perder hoje, mano, se conforma Eu vim cobrar e isso é da devida forma Vamos ver quem que faz melhor, vamos ver quem ensina e quem assassina Vamos ver quem lesiona e quem leciona Eu te garanto que hoje rima vai ganhar de rima Rima vai ganhar de rima, só que o Kant faz freestyle, mano, isso é foto Vamos ver quem se lesiona Só que hoje eu melhorei e hoje eu ganho o campeonato ei. Você tá ligado meu mano, você se fudeu Eu não tô te desmerecendo Eu só tô falando que você foi pior que eu Mas você não gosta de assistir o um futebol Não tá então por isso que vai de mal ó, Você hoje entra no B, ó, Efeito do Aminó, quem ganha o campeonato nem sempre jogou melhor, pois o mundo é muito injusto Ideias que te apetecem Do justo os mundos se esquecem E nem sempre as medalhas são dadas pra quem merece Ei, só que essa rima eu já fiz Só que mano, eu já sou capaz Cante rimando em é Mbappé Mostrando pro Neymar como é que faz Você tá ligado meu mano, que eu outro Minha qualidade, sério, quando eu Quimo tudo, tá essa impiedade Quando eu tô queimando mano, não desmereço, é só habilidade Mas Neymar é o caos perfeito, desse jeito Com todo respeito, você tá em escassez Eu prefiro muito torcer pra tudo, nem né, Porque você ser é igual o cante e de francês Se você não entendeu então deixa eu te dizer, que que é o guri sem bater no cante? Que que é o Neymar sem jogar no PSG? Tudo bem, eu entendi sua rima, mano, mas você é um idiota, meu, é sua nota. Você fala do francês, mas sua rima tá me gerando uma derrota. Até porque eu quero que se dane. Hoje eu acabei com suas punchlines, mano, tomou uma cabeçada do Zidane. Mas você lembra que que aconteceu com a cabeçada do Zidane? Meu parceiro, você não entende, pois você é vagabundo A carreira do Zidane é igual a do Kant, linda Mas você fudeu tudo no fim de copa desse mundo Por isso que você vai sair daqui frustrado, sem entender nada Por isso eu falo que é certeza, eu também sou igual Zidane Mas é em outro sentido que eu uso minha cabeça Tudo bem, meu mano, só que aqui você não anima eu sentido que eu sou minha cabeça, pelo visto não foi pra fazer rima é. é por isso que eu faço meu fim. Eu sou brasileiro Mas quem tirou o Brasil na Copa foi o Tien Henry Eu vou mostrando que eu sou MC quando você desistir que lançou a bacalha Vai bater o Tacome jogar toalha Já moral o Joaquili Rock Lee resume Perfume, posso dar bolada nessa dicção Mas eu vou jogar o canto no chão Eu mostro pra você que eu vou rimo de adiante Porque eu sempre canto quando eu canto E trago o canto de trinca-ferro Memo, cabelo é igual mas Mas com essa peça harmoniosa Eu não preciso ser forte pra casar com a gracinha de barbosa Cê seria gato com cara que cê tá por like? Não entendi nada do que você falou Speak em não, speak spike Faça a sua vida de eu não tive amor paterno. pena yeah. Meu estilo é único, você sabe Eu não tive amor pra Não falar de Rock Lee, otário Senão eu vou abrir os portões de inferno. Uh. Uh. See, <laughs> O seu Deus é Jeová, o meu Exu, meu mano, muda o nome. E quando a vou mostrar pra você, meu mano, por isso que agora se desanda. A fila de bota, eu não tem banca. Na moral, não é guia tem ele, chama não tem a miçanga. E quando você falou da da gulada, mãe, não é competente. Ei! Porque Exu tá na rua, o outro é Uma batalha tem de rima decorada Pra nem você não alguma nada Então o Spike é a parte dos meus pais Cê coloca enxu, toca enxu no curso Só que cê batalha o cante enxu no jazz Grita yeah. uh, é da hora, mas eu tenho a rima A tiro que é diferente, cê sabe Mano, eu não tenho rima decorada Só que argumento, eu não sei tá aí. Porque você só tem esse argumento branco, Pra você ficar aí batendo E cê acha que é o maior campeão parceiro Mas mano, já passo o seu tempo Não tem problema nenhum Sem ter a sua história toda em no sul, nós chegou mano e passa um quebrada, se você não aguenta, faz um favor, diz pra onde você me quiser, diga que alguém te atende, que aqui não vai ter nem como, nós só esperar um pé. Magrão, sinceramente, respeito sua geração, só que eu falo aqui hoje, porque eu faço de coração, quando eu falo que eu sou o maior campeão, é por causa da aldeia que a aldeia fez eu vencer a depressão. então vai, gente, não tô tirando sua história, eu sei que tu é NC, eu também sei. Glória, mas você tá ligado, mano, presta atenção que sou improvisação. Eu tenho que te atacar até porque essa porra é uma competição. Então calma, tem mais uma que eu vou te Viu? Você chegou agora, tem que aprender a contar. Gente, tem contar e nós já puxa no vácuo, Você já vai ver que passou da sua hora, mas mano chegou o momento de brecar. Então uma para baixo que eu parto dos clash. Fica tranquilo que você já sabe não tem problema parceiro. Você pode falar o que quiser que para mim ficar no quase. Improvisação? Você não era um magrão, não era um monstrão? Você viu como todo mundo tá sujeito ao erro? A diferença é que te chama o bar. Eu vou cavar a tua coca e botar no enterro. Tá? Eu não, eu porque isso daí eu não tenho medo. Eu sei que um dia todos vão morrer, mas eu não tô preocupado com isso hoje cedo. Então você tem que ver qual que é na parada, porque eu cheguei, de meu nome. Com as suas rimas, cê tem sua história. Com a minha rima, eu venho a fome. Legal! Isso é Nessa instrumental, todo mundo vai morrer, isso é letal. É uma pena saber que o Magrão não vai morrer no final. Porque eu vou ser campeão. Mano Já cante Já o morre na segunda, jão. É na segunda fase que você não vai passar, só Deus disse que eu vou morrer. Só Isso é na hora, isso é da hora na qual eu vou ter que jogar Mano, presta atenção, se mandou bem? Você foi um cara que foi no um Só que meu mano não foi tão bem assim Por isso que eu termino só que tá no terceiro round uh! oh! Oh! <tos> oh! Oh! Oh, oh! Então eu rio, tá tranquilo Bob Meu verso aqui já repares Com esse ele já pares Te mata aqui e te enterro em pares Tá tranquilo, eu decepo Várias partes Coloco em cada lugar que versos são vulgares, Mano, ei, calma que são quatro versos Não, Cala é boca, dois, você que não escutou minha... os caras falar Acorda oh. pra vida, vai ter que chegar, um moleque novo, fala pro moleque feliz <risos> Sobrou <risos> <risos> <risos> <risos> porque não prestou atenção na batalha E acabou tomando um soco na orelha Só assiste a sua aí no via dos outros, Já tá abraçando a sua síndrome de estrela oh. Toca okay, se não fode! Se preciso, batalho contigo contra a Albi e contra o Bob! Pra mim tá oh, Você tá ligado? Presta atenção que eu faço meu R.A.P. Tá posso ter moscado na primeira rima, mas a segunda, meu mano, eu garanto que eu vou bater! Tá bom, entendi que você é sadomasoquista, pensei que uma punch era o suficiente! Quer batalhar comigo contra o Albi e o Bob? Aí você toma um couro de ter jeito diferente. Aí você entende que é sorte, eu faço a rima, o alma faz o trap, e eu vou me dar uma apresentação sobre a morte. Da hora, pode ser, pra mim isso é comum. Eu vou batalhar contra os três? Legal, tranquilo, porque eu tenho dois flow pra cada um. Aí. Então vem, eu mando o verso, você acha que eu tô moscando? A primeira queima já foi, a batalha tá andando, e agora é o prago que tá panguando. E aí tipo é melhor você encontrar sua moedinha, você tá batalhando com o irmão metralha. Você não assistiu minha primeira fase contra o Liu Vi, que eu provei que flow não ganha uma batalha. Sobe, tá ligado que eu faço rima e faço rima de quebrada Contuprado você nunca vai arrumar nada Eu tenho o flow quadrado e te apresento minha quadrada Mas você não oh. ganhou pelo flow Sinceramente meu mano, você só veio aqui por folhinha Você tá de ladainha Você só ganhou dele porque ele errou a rima e me chamou de gordinha Aê. Oh. Esse ato eu não vou cometer Até porque meu mano sabe que eu não mando mal Esse é mental. Eu não ataco o seu físico, eu ataco o seu mental O seu oh. erro é falar do erro dos outros o erro na linha, ele errou porque me chamou de gordinha. Cê errou na batalha que não fez a continha. <risos> <risos> tá ligado que não tem como você retrucar? É foda ver os moleque velho passando vergonha e ver os novos <risos> ensinar. <risos> Ai, e não adianta, cê sabe que aqui você não dá show. Você pode até a Pelavícer trocar o judo do caralho ou seu speed flow. Só que você sabe que não bate de frente porque cê não manja de ataque. Não adianta, porque na batalha cê sempre que vai tomar. É checkdream.com. Você tá aqui agora. Vou fazendo rap com amor. Pode ter certeza que eu vou te matando. Meu instinto é superior. Ei, sabe que aqui rima aqui já peca? Me passaram pra trás, calma. Era só a pila da biblioteca. É hora de fazer calma com tudo. Fica tranquilo e manda o conteúdo! Era a filha da biblioteca, você tá certo nessa informação Porque todo mundo tem um passado pra trás Quando eu tentei ter uma boa educação Só que você não entendeu Que isso daqui já não elabora Só que eles não vão colocar pra trás A linha de frente até livro nas escolas oh! Ai meu Deus, seja eficiente Passe a garota pra frente a mente dela é deficiente oh! é, Porque sua mente não pensa tá ligado que eu faço o dobro do que você manda, meu verso compensa! E se eu falo de alguma coisa, vão falar que é vitimismo! E na batalha faz rima aqui de capacitismo! Se você acha bonito, realmente é um detalhe Se esqueceu de pensar tudo, fez tudo, menos freestyle! Sim, eu acho isso bonito! Quando eu faço free, a gente era muito Elabora, bora de mimimi e me ganha fazendo sua rima na hora. Não é mimimi, oh! você não entendeu que na batalha eu protejo minha conduta. É mimimi pra quem não entende, pra quem não dá valor pra toda a luta. Cê não oh! entende. Por isso mesmo que, por vir, eles vão ter que ligar, porque eles não têm outra escolha no seu, meu O Gantt não dá valor pra luta, é nessas que eu falho. Antes eu vinha de busão, hoje eu colei de BMW. Ah!